se a gente voltar no dia anterior, olha só acertaram a primeira, vou a segunda e depois acertou uma sequência novamente você pode ver que, que é, dificilmente erram-se as primeiras entradas do dia quer ver, olha, vamos pegar mais aqui, outro dia atual, aqui mais, um dia mais recente olha só essa sequência, olha esse dia para vocês terem uma noção, galera olha só isso, de 20 entradas erraram-se basicamente somente uma mas as primeiras, como sempre, olha, intactas as primeiras entradas sempre intactas então qual, qual que é a minha observação?